capítulo 22, versículos 9, 10 e 11 e 12 do livro de Números. Quem achou, diga, eu achei. eu achei. E veio Deus a Balaão e disse, Quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus, Balaque, filho de Zipor, rei dos Moabitas, os enviou, dizendo, Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa, porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. Então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Pai, a tua palavra tem sido lida nesta manhã. A tua igreja anseia, deseja ouvir a tua voz como eu tenho me colocado diante de Ti para ser um instrumento, Senhor, a abençoar a Tua igreja com a palavra. Revela-nos os segredos, mostra-nos a Tua vontade e edifica a Tua noiva querida, que se reúne na manhã deste dia para dizer que o Senhor é Deus e Senhor da Sua causa e da Sua vida. Em nome de Jesus, tome seu assento, por gentileza. Vamos apreciar a palavra de Deus. 8.810 promessas inseridas no Antigo e no Novo Testamento, em 1.189 páginas da Bíblia. 31.173 versículos retratam a história e as promessas do grande Deus aos filhos de Israel. Deus de uma forma tão extraordinária fez as suas promessas, estabelecidas como alianças, alianças é algo que não tem fim, então Deus fez as suas promessas, e as promessas que Deus permitiu ser escritas, inseridas nas Sagradas Escrituras, são infalíveis, não podem ser mudadas, não podem ser alteradas, não podem ser retiradas do texto, são promessas de Deus, liberadas sobre o povo de Israel. Quando nós estudamos e analisamos a história dos filhos de Israel, compreendemos que à luz das Sagradas Escrituras surge um povo no futuro chamado Igreja. Igreja ela surge com um propósito muito específico. Jesus disse que a Igreja seria a coluna e a firmeza da verdade. A Igreja seria estruturada sobre uma rocha. Por isso, seria uma coluna firme, bem estruturada. Então, a Bíblia nos mostra o cuidado de Deus no tocante à sua palavra. Tudo quanto Deus falou a respeito do seu povo. No livro do Gênesis, capítulo de número 26, versículo de número 3, está escrito assim. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai todas as promessas inseridas na bíblia foram direcionadas a um povo com um cuidado de Deus em fazê-las cumpri-la, números 6 e 27 está escrito assim assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei a benção de Deus que enriquece e não acrescenta dores, fora liberada como uma promessa para o seu povo, e o povo de Deus ao longo de toda a história, vem alimentando, e vivendo essas promessas paulatinamente, a história dos filhos de Israel, nos demonstra o cuidado de Deus, quando nós analisamos tantas guerras, tantos embates, em menor número, em condições inferiores adversas, não tendo condições de vencer, Israel saiu sempre de posse de vitória, porque ainda, que o número do inimigo fosse muito superior aos soldados israelenses, a glória do eterno, que sempre foi o motivo da nossa conquista, e da nossa vitória, sempre esteve sobre a vida do povo de Israel, a Bíblia diz assim em Gênesis 12 e 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sim, isso está no Antigo Testamento, e você pode até pensar que essas promessas do Antigo Testamento não têm interferência sobre a igreja nos dias de hoje. Mas olha o que diz Hebreus capítulo 6, versículo de número 14, dizendo: certamente abençoando, te abençoarei, e multiplicarei, e, e multiplicando, te multiplicarei. Ou seja, quando Deus disse que o povo venceria e cresceria, e viveria a abundância e a provisão do alto, nada disso poderia ser impedido. Um profeta sendo levantado, não teria a capacidade de proferir palavras de maldição contra o povo. De modo que o povo que Deus abençoou, ninguém pode o amaldiçoar. O povo que Deus ergueu e sobre ele colocou a marca da promessa, Ninguém pode decretar uma palavra de maldição contra ele, de modo que essa palavra venha ter força ou prevalecer. Certamente, toda maldição lançada será transformada em bênção sobre o povo que está debaixo de uma promessa do Criador. Então, antes de entrar na terra prometida, a Bíblia diz que os filhos de Israel vivenciaram momentos muito críticos precisaram lutar contra os seus opressores, os inimigos eram derrotados, à medida que Israel avançava, não tinha quem prevalecesse contra Israel, aonde Israel chegava, Israel se multiplicava muito rápido, a nação, o texto que lemos diz, estava como uma nuvem de gafanhotos, sobre a terra, agora Israel, Israel já contava-se com o número de milhões de pessoas, o Senhor estava no meio do povo de Israel, por esta razão, por onde Israel passava, o rastro que Israel deixava era de conquista, de vitória. De modo que os reis daquela época passaram a temer o povo que estava debaixo da bênção do Criador. Quando o povo avançava, os inimigos recuavam. Por quê? Porque por certo eles entendiam, este povo foi escravo na terra do Egito. Saíram do Egito com mão forte do Deus deles. O Deus deles cuidou deles no meio do deserto e supriu todas as suas necessidades. Por onde passa, este povo conquista. Então, aparece nesse cenário um rei chamado Balaque. Balaque entende que Israel está vencendo não é por causa da capacidade de Israel, mas por causa da bênção de Deus e sua promessa na vida do povo. E ele entende que o povo só poderia perder uma guerra se houvesse alguma palavra de maldição contra este povo. Ao temer Israel, Balaque ele tem um plano, um plano de destruição que precisa contar com uma maldição sobre Israel. Somente uma maldição poderia fazer Israel perder. No seu entendimento, Israel poderia ser amaldiçoado. E se o profeta, que legalmente, originalmente, extraía do coração de Deus uma mensagem e liberava sobre a vida do povo, esse profeta que era o instrumento de bênção, porque a palavra proferida, ela tem uma autoridade quando alguém que profere tem autoridade para ministrar a sua palavra. É bem verdade que quando nós mencionamos o nome de Jesus, o nome de Jesus tem ou não tem poder? Mas o nome de Jesus tem poder na boca de ungido, um na boca de alguém chamado na boca de alguém que se tem uma vida com Deus, não é somente pronunciar o nome de Jesus, mas pronunciando o nome de Jesus, aqueles que estão debaixo do seu sangue, debaixo da sua promessa, porque se fosse caso ao contrário, todas as pessoas teriam autoridade, e essa autoridade se dá por um legado que Israel recebeu, a Bíblia diz que Israel recebe a promessa e anda debaixo da promessa, implica dizer, Israel está vivendo um tempo de muita obediência, e essa obediência, está trazendo para a vida de Israel, as bênçãos do Criador, a Bíblia, ela vai falar para nós sobre, alguns dizem um vidente, outros dizem alguém que mexia com magia, mas não, o texto fala de um profeta, o profeta Balaão, Balaão é o profeta dessa época, é ele o instrumento que está no cenário, que está em evidência, e Balaque entende que um profeta pode ser corrompido, um profeta pode ser vencido por, por uma oferenda muito grande, ou por uma promessa que para ele, no seu entendimento, uma promessa visível, material, palpável, pode corromper a vida de alguém, que está debaixo de um plano divino, mas pode ceder à tentação. Então, o diabo sempre trabalhou com a tentação. A tentação é algo que domina quando nós damos a ela vazão, e principalmente quando os nossos olhos são, são postos sobre ela, ou quando os nossos ouvidos estão aguçados para ouvir as propostas. A grande verdade é que as más conversações elas corrompem, os bons costumes, e esses bons costumes, o profeta, para ser profeta em Israel, certamente ele aprendeu os bons costumes, porque Deus falava com Balaão, quando você analisa o texto de Números capítulo 22 e 23, você percebe que Balaão é alguém que tem uma intimidade, um acesso à presença de Deus, e Deus conversa com ele, então Balaque entende, se esse homem tem acesso a Deus, e se ele conversa com Deus, e Deus fala com ele... Esse homem pode ter a capacidade de amaldiçoar os filhos de Israel. Então, o que faz o inimigo do povo? O inimigo do povo trabalha com uma mensagem. A grande verdade é que no mundo de hoje existem as chamadas mensagens subliminares. São aquelas mensagens que estão ocultas. Na verdade, a pessoa não está querendo falar aquilo que você está ouvindo. Por detrás da frase, por detrás da mensagem, tem um outro sentido, tem um outro objetivo. Algo que está oculto, que nós não percebemos, no momento, mas o diabo sempre trabalhou com mensagem Porque de certo a fé vem pelo ouvir Ouvir a palavra de Deus Mas quando nós ouvimos uma mensagem Que de princípios E existe um adágio popular que diz o seguinte Uma mentira repetida muitas vezes Acaba se tornando uma verdade E eu não vou nem falar do Partido Vermelho do Brasil Que você sabe muito bem que é assim mesmo que acontece Então pense comigo Balaque faz uma proposta a Balaão, ele envia mensageiros a Balaão, e os mensageiros levam o profeta presente, era comum isso, em toda a Bíblia você vai perceber que quem visitava um profeta, levava para ele um presente, ninguém chegava diante de um profeta com as mãos vazias, você vai ver em inúmeros textos da Bíblia, quem ia um profeta, levava nas suas mãos um presente a entregar um profeta, essa era a realidade do antigo testamento, então eles vão a Balaão e levam consigo o presente, e não levam coisas simples, ele leva coisas que chama atenção, porque a intenção do inimigo é roubar a atenção de Balaão, tirar ele do foco, tirar ele da meta, tirar ele do objetivo, fazê ele se corromper, e corrompido, profetizar contra Israel, entendendo Balaque, que se o profeta profetiza contra, Deus também vai contra, só que nós precisamos entender os princípios bíblicos, Deus trabalha com os princípios, por isso que os princípios são inegociáveis, Deus não negocia princípio. esses princípios que Deus, havia determinado sobre Israel, era que Israel ia vencer e subsistir contra todos os seus inimigos, então não valia encantamento contra o povo, não valia maldição contra o povo, quando esse povo debaixo de um propósito divino, poderia tentar de todas as formas, esse povo poderia passar por adversidade, ou pelos desertos, porque se você pega o texto anterior, você percebe que Israel atravessa os lugares áridos, os lugares secos, qual é o destino de Israel, pastor? O destino de Israel é Canaã. Só que até chegar à terra prometida, Israel vivenciaria os seus altos e baixos, porque precisa deixar uma lição para a igreja dos dias de hoje. A nossa Canaã, a nossa promessa, o lugar da nossa conquista, tem desafios, tem inimigos, tem gigante, tem batalhas, tem crises, tem tudo isso. Porém, existe uma promessa que... Quando nós estivermos fracos, aquele que trabalha e nos fortalece sempre estará presente. E quando nós estivermos caído, tenho uma promessa. Ainda que venha cair sete vezes, não ficará prostrado, porque eu tenho uma promessa. Você pega isso, meu irmão? Porque eu tenho uma promessa. E a promessa de Deus era levantar o seu povo... E fazer o seu povo superar os limites. Quando nós superamos os limites, nós nos erguemos no meio da tempestade. No meio da crise. Não tem deserto que pare um crente que está debaixo de uma promessa. Ele se supera. Ele vence. Quando todo mundo pensa que nós vamos parar ou desistir, nós temos a capacidade de nos levantar novamente e nos colocar de pé, de mão erguida, e dizer o nosso Deus reina, o nosso Deus está vestido de majestade, para a glória do seu nome. Então, a, pro, a proposta vem a Balaão, mas ela é rejeitada, porque Balaão vai consultar a Deus, e o Senhor disserá a, a Balaão, Balaão, não segue, não vá, não aceite, a proposta do adversário contra o meu povo, como posso, como você pode amaldiçoar aquilo que eu já abençoei? Só que o inimigo que trabalha 24 horas por dia, ele não desiste dos seus embates, ele sempre tem uma proposta maior, para tirar alguém da visão, do foco, do propósito, o propósito vai sempre ser muito maior, do que a proposta de Satanás, a proposta do inimigo e o seu presente Não são para se comparar Está escrito, Paulo disse Não dá para comparar com a glória que em nós há de ser revelada A proposta do inimigo pode ser boa Pode ser atrativa, pode ser grande Pode chamar a nossa atenção Mas não pode nos corromper Então o inimigo ele não desiste Ele vai insistir ele vai lutar, Balaque então enviou mais mensageiros, a, com promessas muito maiores, agora Balaque está prometendo riqueza, e Balaão está entendendo o propósito, você percebe que existe uma, se você pega o texto, você percebe que existe uma guerra, e Balaão embora e, e tenha sido influenciado, ele está dizendo, ainda que tu me desse uma casa cheia de ouro, cheia de prata, cheia de riqueza não aceitaria sua proposta só que o inimigo não desiste o inimigo conhece o meu e seu ponto fraco não existe super diante dele nós somos frágeis, falhos se nós lutássemos com as nossas forças seríamos vencidos ninguém consegue explicar como em um povo que, que habita em um espaço de terra muito resumido o estado de Israel é, é, é do tamanho do estado de Sergipe o menor estado do Brasil se você parar para pensar como pode subsistir um povo desse, hoje, com um, um, uma base militar respeitadíssima no mundo inteiro, com os melhores cientistas do mundo inteiro, com alta tecnologia no mundo inteiro. Por que não dizer. O dinheiro do mundo está nas mãos deles. O que explicar isso pastor. A promessa de Deus. Porque a promessa de Deus. Independe de condição geográfica. Ou de situação que nós estejamos vivendo. A promessa de Deus vai muito além de nossa imaginação. Deus é poderoso para trazer existência ao que não existe. De fazer nascer da onde não existe nada. Abre Portas aonde não há porta, ou seja, aonde não há parede. Esse Deus é lindo, maravilhoso e as suas promessas são verdadeiramente infalíveis. Balaão está sendo corrompido porque o inimigo está fazendo propostas indecentes. Olha o que diz Pedro, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 15: os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beó que amou o prêmio da injustiça, implica dizer que a Balaão está sendo vencido, quando nós queremos lutar contra a tentação, a tentação vai nos dominar, a chamada sedução da vida, ela tem a capacidade de nos dominar, por isso que a, resiste... Perdão, a resistência ao diabo, tem que ser algo muito forte, e muito constante na vida de um crente, resistir ao diabo, ele mas antes sujeitáveis a Deus, não tem como resistir o diabo, se não se sujeitar a Deus, porque, se sujeitar a Deus, é evitar os embates com o inimigo, nós não somos capazes, de vencer lutas contra o satanás, a nossa capacidade está em Deus, então a sujeição a Deus, nos dá a capacidade de resistir, essa firmeza, essa capacidade que existe em nós, ela vem do Criador, então existe algumas promessas na Bíblia, que elas não podem ser anuladas de forma alguma, pense comigo, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 está escrito assim, e será que ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e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 Estamos debaixo de uma proteção divina, porque é imutável a vontade de Deus. Na sua imutabilidade, Deus não muda os seus planos, não muda os seus desígnios. Eu posso a mas Deus não para nunca de me amar e nunca de desejar que eu volte aos princípios. Por quê? Porque existe um plano de Deus para minha vida. Você pode até falhar na sua trajetória de vida, o que você não pode é se deixar levar pelas dificuldades e achar que isso é normal Por isso, nós temos o chamado livre-arbítrio E lutamos para estar na presença de Deus Quando nós resistimos isso e nos mantemos na palavra Porque tudo vem da palavra Irmãos, não são as profecias que dão o nosso respeito, é a palavra Não são os que dizem a nosso respeito, é a palavra não são os profetas que estão profetizando alguma coisa sobre nós, é a palavra por isso, o povo que ouve a palavra é fortalecido estruturado na palavra, porque a palavra ela tem um poder de restauração e de nos fazer ficar firme na presença de Deus, então se, se firmar na palavra por isso a oração tem que ser feita com base na palavra os seus relacionamentos tem que ser feitos com base na palavra porque que nós Muitas vezes, diante de tantas adversidades, nós queremos trazer tantos problemas para Deus, porque nós deixamos tudo quebrar, e quando tudo está quebrado, nós levamos para Deus reconstruir. Mas se nós vivemos na Palavra, a Palavra tem o poder de trazer para a nossa vida aquilo que ela mesmo proferiu. «Bendito serás na cidade!» Bendito serás no campo. Ou seja, quando a palavra está em nós e nós vivemos a palavra, não existe nenhuma barreira, não existe nenhuma maldição, nenhum encantamento que prevaleça. Podem dizer que você não é o um ninguém, que a tua vida não vai prosperar, que nunca você vai se legalizar, que nunca vai dar certo para você, que o seu casamento nunca vai fluir, que você nasceu para ser infeliz e tem mãe que dá até o nome de Maria das Dores, você vai viver doendo, sofrendo. Né? Não. então vou, pode dizer para você que você vai sofrer muito na vida que você vai viver uma vida de desgraça de, de, de sofrimento mas essas palavras não têm efeitos quando nós estamos pautados na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o remédio para a tua alma a palavra de Deus é, é a espinha dorsal da tua vida a palavra de Deus é aquela que neutraliza o veneno do satanás não tem nenhuma maldição que prevaleça quando a palavra está sobre a tua vida e a palavra de Deus vai te dar vitória nesta manhã então Deus veio o profeta Balaão pela segunda vez, ora se Deus precisa falar a segunda vez isso implica dizer que na primeira vez ele não deu ouvido está entendendo? é tipo assim é, pense comigo a gente tem um monte de crentes, Deus falou comigo pastor foi Deus que falou, tem ou não tem? Deus falou comigo, pastor. Aí ele faz tudo ao contrário. Então implica, ou Deus não falou, concorda comigo? Ou ele é um desobediente. É ou não é? Porque tu conhece um Deus que fala e volta atrás? Sim ou não? Um Deus com dúvida. Ah, será que eu abençoo minha filha? Hoje? Ah, mas ela está muito rebelde, não vou abençoar não. Falei aquilo sobre o Andeleia, mas o Mandele raspou a cabeça, não, não o ele está desobediente não, a promessa de Deus, ela é liberada com maestria, se Deus vem a segunda vez falar, olha o que está escrito em números 22 e 12, então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porquanto é bendito, Deus está dizendo de novo a Balaão, não vá, não aceite a proposta, eu não sou suficiente não, você se lembra de Alcana que diz para Ana: Por que, que tu tá chorando? Por que, que tu tá assim toda triste, mulher? Eu não sou melhor do que dez filhos. Deus está dizendo para Balão: Balão, eu não sou suficiente para vocês. Por que que tu estás olhando para ouro e para prata? Eu sou o dono do ouro e dono da prata. Por que que tu estás sendo vencido pelos encantos dessa vida, Balão? se eu sou o Senhor que liberei o que é mais precioso, os céus e a terra passam, está escrito em Mateus 24 e 35, então passará os céus e também a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, elas permanecerá. então, a promessa permanece, a bolsa de valores cai, mas a promessa permanece, o dólar vai lá em cima, de vez em quando oscila e oscila vai lá embaixo, mas a promessa permanece, o dinheiro falta dentro de casa Mas a promessa permanece A farinha da panela está quase terminando Mas a promessa permanece O diabo se levanta pela direita E pela esquerda e pela retaguarda E pela frente Mas a promessa permanece a estrutura parece ser rompida, mas a promessa permanece. E eu venho trazer uma notícia como profeta do eterno para você. A promessa de Deus vale mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que tudo que tu possa estar imaginando. Porque a promessa pode virar o teu cativeiro de uma hora para outra. A promessa permanece. Então, Balaão, ele se deixa ser vencido... Pastor, e Deus pode proibir isso? Não. Existem duas vontades em Deus. Uma vontade chama diretiva. A outra vontade chama-se permissiva. Na diretiva, Deus estava dizendo, não vá. Não amaldiçoe o meu povo. Não se deixe levar pelo prêmio da, da corrupção. Não se corrompa. Balão, de quem o ministério? É teu ou meu? O dom que tu tem é meu ou teu? Por que que tu queres se corromper se o que está na tua vida é meu? E às vezes você tem uma coisa tão pequenininha que você acha insignificante, mas se utilizada com a fidelidade, com o temor a Deus, o Senhor vai multiplicando isso e vai crescendo, vai prosperando. Eu conheço história de irmãos aqui na igreja, que eu vi chegar aqui, que passaram batalhas, que eu vivi, que eu chorei junto com eles, que às vezes passei noites acordada preocupada, preocupado com, com irmãos aqui na igreja, que hoje quando eu olho e vejo a vida dele está estabilizada, conseguiu levantar, conseguiu ir em direção ao vento, preste bem atenção, o avião só decola contra o vento, para ele subir ele tem que ir contra o vento, para ele avançar ele tem que ir contra o vento, os ventos às vezes sopram na nossa vida desse jeito, são propostas indecentes, é as estratégias do diabo para roubar o talento que você tem, a capacidade que Deus te deu, para destruir a tua família, que é o bem mais precioso que você recebeu. E eu vou lhe trazer uma palavra com muita inteligência espiritual. O homem precisa ser prudente, mas a mulher precisa ser sábia. Porque quem edifica a casa não é homem, quem edifica a casa é mulher. Está escrito: é a mulher sábia edifica a sua casa. Então, homem não edifica a casa, quem edifica a casa é mulher mas a tola destrói com as suas próprias mãos, o diabo sempre tem uma proposta para a destruição, e eu vou lhe dizer uma coisa, é sempre coisas que chamam atenção, o pecado entra pelos olhos, os desejos entram pelos olhos, a vontade entra pelos olhos, quando nós colocamos os olhos na proposta do satanás, nós perdemos a percepção espiritual, a percepção espiritual, ela permanece em nós quando nós olhamos para Deus por isso está escrito, olhando para o autor e consumador da vossa fé se você desviar os olhos você vai olhar para os prazeres da vida para as coisas da vida, daí vem os questionamentos, porque dá certo para mim, não dá certo para mim porque que o ímpio prospere e eu não prospero porque essa casa é feliz e a minha não é porque que essa pessoa vive bem e não vive porque o pastor Chaga está aprendendo inglês e eu não consigo aprender quando nós desviamos o foco nós olhamos para os lados Balaão tirou os olhos do Senhor perdeu a sensibilidade e a sensibilidade você sabe o que é sensibilidade? é você ter a percepção espiritual de Deus na casa é quando você chega na casa de Deus ou na sua casa ou em qualquer lugar você percebe que espírito atua, quem é que fala, quem é que age, quem está direcionando. Quando nós não temos percepção espiritual, nós perdemos essa capacidade de discernir a voz que fala conosco. E um dom precioso na Bíblia, pouco procurado pela igreja do tempo atual, é o dom de discernir espírito que espírito está falando, tem pessoas dando ouvido à voz de espíritos enganadores a demônios, irmãos, ouve o pastor, porque o pastor você sabe que tem uma vida com Deus, e o pastor vai sempre direcionar para o caminho certo, mas quando nós damos ouvidos a espíritos enganadores, eles roubam a nossa comunhão, tira a nossa fé, tira a nossa expectativa, então nós não atraímos bênção, o que atraímos para a nossa vida? nós atraímos os pesares a tormenta, a dificuldade porque tem luta, que é um, uma proposta de Deus para o nosso crescimento mas tem lutas que aparecem como tribulação, e tribulação se dá porque nós perdemos a sensibilidade espiritual quando nós somos insensíveis nós vemos assim, eu sou verdadeiro, eu falo o que vem na minha cabeça, e falando o que vem na minha cabeça, a gente deixa todo mundo triste tá entendendo? então não é ser verdadeiro às vezes é ser mal educado então a sensibilidade coloca a gente no nosso lugar e atrai a presença de Deus como direcionador da nossa vida, a propósito, quem é quem é que conduz a nossa vida, não é o eterno, quem abençoa a nossa vida, não é o Criador, não é Ele que está no controle de tudo da tua vida, se é dar um glória a Deus aí, meu irmão, dê um aplauso bem forte a esse Deus, porque Ele controla, Ele está no controle de tudo, as duas vontades, permissiva e diretiva, que vontade começa a atuar? A permissiva, Deus está permitindo, isso implica em dizer, que Deus permite Balaão ir, quando não ouvimos a voz de Deus, ele permite a gente atravessar os momentos de crise. Números 22 e 15. Porém, Balaque tornou a enviar mais príncipes mais honrados do que aqueles. Olha o que Balaque fez. Olha, vou aumentar a proposta. Eu comecei nesse nível, ele balançou. Vou aumentar a proposta. Ele vai ceder o diabo está contando que você vai ceder, e Deus está dizendo para você, você não vai ceder, porque tem uma proposta maior para você, ele vai ceder, o Senhor está dizendo, eu tenho uma proposta maior para você, só que o diabo vai aumentando a proposta, o que faz Balaão? Balaão cede a proposta, e é triste, mas a oferta falou mais alto, é triste, mas a carne superou o espírito, é triste, mas a sensibilidade não existiu na vida do profeta, é triste, é triste. Porque se nós estamos falando de um profeta, nós estamos falando de alguém que já viveu uma comunhão. Nós não estamos falando com gente principiante. Irmão, eu penso que a coisa mais triste é quando alguém chega no topo, ops, aqui em cima, e precisa voltar lá embaixo. É quando alguém chega à riqueza e volta à pobreza. Quem nunca experimentou a riqueza vive feliz como pobre mas quem já foi rico, e agora é pobre, já tomou o gosto da riqueza, e agora ficou pobre, agora quem já foi ungido por Deus para ser um profeta, e perdeu essa excelência na sua vida, e voltou a viver uma vida de decadência, é triste para alguém que perdeu, mas isso porque Deus permitiu, porque Balaão insistiu no prêmio da injustiça, Números capítulo 22 Versículos 21 e 22 Então Balaão levantou-se pela manhã E albardou a sua jumenta E foi com os príncipes de Moab E a ira de Deus se acendeu Porque ele se ia E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho Por adversário E ele ia caminhando, montando -a na sua jumenta E dois dos seus servos com ele Balaão, ele ficou cego Ó, oh, ó, oh, ele, ele ficou cego ele está caminhando em direção... à proposta do inimigo... Ele está cego... Ele não está conseguindo ver... Por quê? Porque o pecado cega a gente... A insensibilidade deixa a gente cego... Quando nós saímos... O que é o pecado pastor? Pecado é sair da direção... Sair da rota... Errar o alvo... Balaão errou o alvo... Ele perdeu o caminho... Então a Bíblia vai dizer que ele... Vai em direção a Balaque... Quando ele está caminhando para lá ele não consegue ver, mas tem um anjo na frente, existem situações na nossa vida que Deus está falando com a gente, falando com a gente, falando com a gente, está dando visão, está dando visão, está dando visão, e o que está que acontecendo com a gente? Estamos cegos, não estamos conseguindo ver, por quê? Porque fomos seduzidos por essa vida, fomos levados pelos encantos deste mundo, fomos atraídos pelas cordas da impiedade e perdemos a sensibilidade espiritual e o que que acontece quando nós perdemos a sensibilidade espiritual a Bíblia diz que a jumenta falou se você não consegue ver balaão um anjo que está na sua frente jumenta fala está escrito eu vou ler eu estou fazendo questão de mencionar os versículos para que você acompanhe o que está escrito na Bíblia números 22, 28 e 29 então o Senhor abriu a boca da jumenta a qual disse a Balaão que te fiz eu que me espancarte essas três vezes e Balaão disse a jumenta Por que zombar de mim quem dera tivesse eu uma espada na mão porque agora te mataria não só ficou cego, ficou doido porque se está conversando com jumenta Você já parou para pensar nisso? Se eu tiver montado numa jumentinha, a propósito quem for a Israel pode montar na jumentinha lá, tá? E a jumentinha dizia: assim, "Pai senhor, Chagas, eu saio correndo, meu irmão. Tá queimado. A jumenta falou e ele deu confiança. Ele não ficou só cego, ele ficou louco." porque quando nós perdemos a sensibilidade, o que entra é loucura, tem muito crente fazendo loucura, irmão, crente com idade, andando de igreja em igreja, mudar de estado é difícil, mudar de igreja também é difícil, sim ou não, mudar de cidade é difícil, mudar de país é difícil, é ou não é? é uma nova adaptação, imagina, nós estamos chegando à velhice lá no final da vida, e a gente, ah, não estou satisfeito com essa casa, vou mudar, aí o marido que sofre, eu já disse para a Paulo, mudar é horrível, eu nunca tinha mudado no Brasil, fiz a primeira mudança aqui, aqui eu fiquei umas, quatro, umas cinco vezes que eu mudei, eu falei, Paula, agora a gente não muda mais não, a gente vai morar nesse lugar até a gente morrer, mas eu estou achando que não vai dar certo esse negócio não, porque a mulher parece que gosta de fazer mudança, ela gosta de botar o negócio dentro da caixa, para os homens carregar, não é verdade? Então, Ba, ba, Balaão ele além de, de perder a visão agora parece que está doido espírito de loucura está vindo sobre ele está conversando com a jumenta ao chegar na terra de Moab Balaque esperava que Balaão amaldiçoasse Israel está escrito em Apocalipse 2 e 14 mas alguns mas algumas poucas coisas tem contra ti porque tem lá os que seguem a doutrina de Balão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicasse, olha o que a Bíblia vai nos mostrar, alguns na igreja de Pérgamo tinha esse problema, que ensinava o povo a cometer os erros, preste bem atenção, Balaque não podia vencer Israel por um único motivo, Israel estava em obediência, Israel estava debaixo da nuvem, Israel estava debaixo da bênção, Israel poderia passar para o deserto, mas Israel não seria vencido nele, por isso Balaque não podia vencer, o que faz Balaão? Balaão aconselha Balaque, ora, se eles porventura, se misturar com os povos vizinhos, porque a ordenação era, não traga de fora, Israelita casava com Israelita. A proposta de Deus é que eles não vivessem um jugo desigual. Então Balaão dá a dica para Balaque. Se eles desviarem o foco, se eles perderem a visão, se eles deixarem os princípios, a maldição pode cair sobre eles. É o conselho que Balaão está dando a Balaque. A maldição só alcança eles se eles perderem o foco se eles perderem a obediência, quer ver uma coisa? demônio não pode pegar crente, pode ou não pode? crente não pode ficar endemoniado, pode ou não pode? mas se perder o foco, fica, se perder a visão, fica, porque eu já vi muito crente, de circo de oração, cair endemoniado dentro da igreja, se entrar para o caminho da obediência, e cultivar o mal, fica, então, Balaão vai aconselhar a Balaque, se eles perderem a visão, se eles perderam o foco como eu perdi, a maldição pode alcançar eles. Só que um povo que saiu do Egito está vivendo debaixo da bênção e essa bênção, quando cultivada na nossa vida, ela vai ser mantida. O que, que eu quero dizer para você é que se você manter se você manter a sua vida firme, pode até acontecer uma briga de casal que não tem problema. Todo casal briga de vez em quando, beijo na Paula também, porque todo casal tem esse problema, não é? Todo casal discute. Qual o casal santo aqui que não discute? 30 anos de casado, pastor. Com a cara mais dura. Nunca disse que é minha mulher. Não tem como. Existem os embates. Só que Balaão vai dar uma dica o povo está debaixo da bênção, se você se mantém debaixo da bênção de Deus, quem vai ter que sair de dentro da tua casa, não é você, é o diabo, os demônios que estão tá atormentando a tua vida, é eles que vão ter que bater em retirada e você vai ter que levantar a tua mão para dar glória a esse Deus, porque tem uma proposta de Deus para a sua vida, então, números 28, 8 e 9, como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Porque do cume das penhas o vejo, e dos oteiros contemplo, eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Você sabe o que, é que ele está dizendo? É impossível. Eu posso até sentir inveja, mas é impossível ver a maldição. Porque o invejoso ele não fica feliz com a bênção dele, não. ele fica triste com a tua bênção. Ele pode se sentir insatisfeito com tudo quanto Deus está fazendo na tua vida. Só que tem uma coisa, Ele não vai conseguir que a maldição venha, porque na tua casa existe alguém fiel. E eu vou lhe dizer uma coisa, basta um fiel para começar um grande mover na casa. Basta um que clame Que busque a presença de Deus Para acontecer um grande e extraordinário Mover de Deus na vida de alguém Basta um fiel Para Deus virar toda a história E colocar gente de cabeça erguida Dando glória para o eterno Israel se mantia Em obediência Veio todas as pelejas Mas Israel estava obediente Todas as dificuldades Israel firme Não é assim? o inimigo tenta a primeira vez, você, firme, tentou de novo, você, firme, tentou te parar e você, firme, tentou desestimular e você, lento, porque às vezes nós estamos caminhando com dificuldade, lento, mas constante, nós não somos aquelas pessoas que qualquer coisinha, ah, estou desanimado, ah, estou triste, ah, não gostei, ah não, firme, Israel, firme num passo só, Israel numa comunhão só, num propósito só Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo 13 e o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda e só estará em cima e não embaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus que hoje te ordeno para os guardar e cumprir Aí você diz assim, pastor, mas essas bênçãos são para Israel. Quem é Israel? Descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Agora vê o que diz o ao escritor aos Gálatas. Gálatas 3 e 7. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Você entendeu? Você entendeu que existe tantas promessas sobre a tua vida? Aí você diz assim, pastor, mas não estão acontecendo. Deixa de ser afoito. Eu estou num nível de estresse tão grande que está estourando meu corpo todinho. Mas eu, eu prego aqui tranquilo. Depois eu vou para a minha agonia sozinho, eu e Deus. Falei para Paulo, estou aqui, estou no, no corpo, são os problemas... Você já me viu desanimado aqui? E nunca vai ver, nunca vai ver. Eu sei que eu tenho crido. Aleluia. As promessas são para você, para a sua casa, para a sua família. Passe utilizar a palavra, é a palavra que abençoa. Não diga para o seu filho que ele é amaldiçoado, porque ele não é, diga que ele é uma bênção. Pega a varinha, porque a Bíblia diz na varinha, Assim, assim, doutorzinho, pastorzinho, amadinho, advogado, médico, presidente dos Estados Unidos, deixa de ser bobo, tem que apanhar um pouquinho, agora, usando a palavra, sua peste, sua praga, seu miserável, você está liberando uma maldição, e tu não foi chamado para amaldiçoar, Tu foi chamado para abençoar. Quando Balaão levantava as mãos e Balaque esperava dizer assim: Ó, Maldito seja Israel, Balaão dizia: esse povo vai ser numeroso sobre a face da terra. Por quê? Porque Deus mudava as palavras na boca de Balaão se você não está entendendo, o Senhor vai mudar as palavras que estão dizendo ao teu respeito, porque se até hoje tem dito para você, que você não é nada, não consegue nada, não vai a lugar nenhum, o Espírito de Deus está falando para você, eu vou mudar as palavras na boca dessas pessoas, elas vão olhar para você e vão dizer assim, não é possível, abençoada, não é possível, vitorioso, não é possível, virou tudo, não é possível, cresceu, não é possível, deu certo, o que, é que aconteceu? É a bênção, a bênção de Deus, ela vai circulando com a gente, e ela não para não, você caminha, ela caminha contigo, você vai, ela vai atrás de você, você tenta correr, ela corre atrás de você, e ela te alcança, fica de pé meu irmão, porque se Deus é maravilhoso, é só uma fase, isso passa, isso passa, é só uma fase, é só uma fase, acredite. Esse mês eu vou estar pregando sobre as bênçãos de Deus aqui na igreja. Eu falei quarta-feira passada sobre a bênção da chamada. Hoje eu estou te falando sobre a bênção de Israel. Durante todo esse mês eu vou estar mostrando para você algumas bênçãos que você tem direito e às vezes você se esquece. E quando nós oramos, nós precisamos chamar a promessa para a nossa vida. Nós precisamos orar com base na Palavra. Você sabia que quando você olha, você diz, Senhor, mas está escrito na Tua Palavra. Eu tenho dificuldade, mas está escrito na Tua Palavra. Eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida. E eu vou profetizar, irmãos, a nossa casa, a nossa família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu profetizo sobre a tua vida, sobre o teu esposo, sobre a tua esposa, sobre o teu filho. Irmãos, em nome de Jesus, teu menino será um profeta, um vaso, um instrumento de bênção. Eu profetizo no nome de Jesus que vai abrir o céu sobre a tua vida. Tu vai colocar a mão na cabeça desse menino e vai dizer assim: Demônio, eu paraliso a tua atuação na vida dele, porque eu sou mãe eu sou pai, eu tenho autoridade de Deus na minha vida e tenho uma promessa sobre a minha casa, eu paraliso toda obra de feitiçaria, toda macumbaria, toda palavra de maldição está cravada na cruz do calvário, em nome de Jesus, nós somos abençoados para dar glória a Deus, você vai declarar a partir do dia de hoje Sobre os teus amigos, sobre aqueles que entram na tua casa Tu vai liberar uma palavra de vitória Vai ser instrumento de bênção Nas mãos desse Deus Você toma posse meu irmão Você toma posse Aleluia, levante as suas mãos e vamos adorar oh, te adoramos Senhor Tira esse momento para você montar Senhor oh. oh. Bênçãos Jesus, são ministradas casa, sobre a minha vida, casa, eu tomo posse, casa, Jesus. Nós ela, Senhor, Jesus. Eu quero orar nesta manhã, eu quero orar para Deus, que destravar casa, coisas é aqui. Casa, Se você está aqui conosco nesta manhã está com situações que estão te travando, te impedindo, você quer tomar decisões importantes e não consegue, você não consegue ver a mão de Deus estendida para te ajudar, se você está aqui hoje, está debaixo de promessa, mas não consegue romper com esse desafio, deixa seu lugar, venha para frente, porque eu quero orar por você. diabo não vai frustrar, meu irmão as suas expectativas não vai frustrar os seus sonhos tem uma promessa de Deus liberada sobre a tua vida você não está aqui nesse país por obra do acaso, não as tempestades vêm, mas o avião se lembra, ele decola contra o vento, vai de conta essa ventania você vai subir, Senhor tem promessa para você oh Deus Espírito Santo É tempo da tua igreja virar tudo É tempo da tua igreja Se erguer Pedir aos missionários Vem cá, mananinha. O Gil, Pastor, Bernardo Pablo, vem nos ajudar, vamos orar Ministra sobre os nossos irmãos Destrava o que está travado Senhor Tu tens uma promessa Sobre esta igreja Tens uma palavra de vitória sobre a tua filha. Tu tens uma palavra de restauração. Tu tens uma palavra de conquista. Tem uma promessa dos céus que não podem ser aniquilada. Não pode ser impedida, Senhor. Tem um plano dos céus sobre a vida da tua filha que o inimigo não pode ser la com encantamentos. Tu tens um projeto de Deus. Tens uma promessa sobre a tua vida Tu estás debaixo de um plano Ó Espírito Santo Vai removendo Essa dúvidas Vai removendo preocupações excessivas Vai entrando Senhor nas batalhas, nas pelejas Nas crises, nas aflições Vai tocando Senhor a vida do teu povo Vai agindo pelos teus filhos Tu tens uma promessa de abençoar o teu povo